Tem família aqui que está mandando as crianças para a cidade alta para tomar banho na casa dos tios, na casa dos avós, porque não tem água no bairro há duas semanas. Só vento, só ar, não tem água. O depoimento desesperado é da presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Primavera, Maria Helena. Ela tem acompanhado de perto a preocupação de vários moradores do bairro com a constante falta de água tratada em suas residências. De acordo com ela, muitos moradores precisam recorrer aos vizinhos que possuem um estoque maior de água. Aqui a vizinha, nós, nós que cedemos uma caixa d'água para ela. E aí ela fica com vergonha de pedindo ouvir os outros. Você entendeu? Mães com criança vindo aqui na minha casa, Lena, pelo amor de Deus, dá um jeito, vai lá nesses homens, pede para mandar água para nós. O que, é que nós vamos fazer? Não temos água para beber, não temos água para tomar banho, não temos água para lavar louça. Tem pessoas que não estão tá tendo mais nem roupa para vestir, porque não tem água para lavar roupa. E as reclamações de problemas no fornecimento não ficam somente no Jardim Primavera. Os relatos da falta de água são registrados em vários bairros da cidade, incluindo a região central. Essa semana, o diretor operacional da companhia Águas de Alta Floresta se pronunciou sobre o assunto. André Silva afirma que o que houve foram apenas problemas técnicos devido ao alto consumo da população. O que a gente precisa primeiro explicar é que não há... É, problema de abastecimento da cidade O que acontece é que nós tivemos, sim, semana passada e, e esse final de semana algum, Alguns problemas técnicos na distribuição de água E que devido ao alto consumo, a cidade é, tem apresentado temperaturas elevadas Sendo que está vindo de um período mais frio, enfim é, E também o tempo seco é, faz com que a população consuma mais então, nós tivemos, nesse meio, mesmo tempo, um problema de distribuição e que o consumo ficou maior do que a capacidade de produção. Então, o sistema entrou em despressurização da rede, que isso é, que isso é absolutamente normal, e a gente está em regime de, de retomada. Então, é alguns critérios técnicos que você precisa respeitar para conseguir levar água com qualidade para a população. André também falou sobre a atual situação do reservatório do Córrego Taxidermista 1, principal ponto de captação de água bruta da companhia. Segundo ele, apesar da estiagem, o nível do reservatório é considerado bom. O nível é estável, nível é estável para a época do ano. É, é, anos anteriores que nós tivemos problema de escassez hídrica, essa época já estava realmente muito baixo o sistema, então hoje ele é estável, o problema... De, de captação de água bruta não, não, não existe. Quer dizer, nós não temos, não, não temos problema de, de, de recurso hidro. O que a gente teve, sim, é um problema na distribuição e que a gente está trabalhando o máximo possível para restabelecer. Além disso, André falou sobre a importância da população comunicar a companhia caso esses problemas voltem a acontecer e alertou os usuários sobre a necessidade de se usar a água com cautela. O que a gente pede é que principalmente quem não percebeu falta de água na sua casa tenha um consumo mais consciente que que não lave tantas calçadas que não lave carro pelo menos nesse período de alto consumo para que as pessoas que estão numa região mais distante consiga carregar suas caixas d'água então é importante que as pessoas ao detectarem esses problemas façam contato com a companhia para que isso seja resolvido o mais rápido possível sim isso é muito importante é... É importante que a população ligue para a companhia para registrar a localização dessa falta d'água, para que a gente consiga deslocar uma equipe o suficiente para tentar resolver o mais rápido possível.